Seja Drop, o melhor site do upgrade do CSGO Ha, haaai bora. bora Bora Faquinha Grava a faquinha, hein Bora Bora Fala no outro e bora Aqui não deu uma travada, mas Será que começa a gravar só no pista? Talvez É, Vai, é só no pista Faz o primeiro aí, tá? Posso fazer Fala aí, Pera, espera, espera um pouco Bora Um, dois, três Um, dois, três não, não, o Vini tá zoado Tá zoado, Vini Tomou então, os dois Os okay. tá miado então Ai. Não. Vai aí. Nada até. Cima da casa. Em cima da casa. Em cima da casa de dual, guys. É Morreu. Vai, tá? Pode descer o é, duto tá? tá? se quiser, velho. Pode descer então. Desce tá o duto, desce o duto. Morreu do duto inteiro. Tô no bomba ainda, né? pra aí. A, a do a de E dois A, e dois A, guys. Tá, tá, tá. mata Tô no Baixa Cash. Eu tenho na baga, na bag. Vem aqui matar ele comigo. Colando. Sai da, da dupla. Eu na rampa, Dual. Hum. Cai, cai, cai, cai no bomb, cai no bomb. Tem bom, cor. É morto, pro rampa. rampa na esquerda? Pisão. Ah, ah, 1 Que tudo? Deixa as faixas Tá é seu, Vamos lá, rodei pra garantir. Molei. Cat, cat, vai do catch, vai do cat. Gravei, gravei, gravei embaixo do, do, catch. do catch Vamos lá embaixo do catch Vou descer já, é. tá? Nossa, tá, aí é mole, desce. Vou descer ainda. Ó. Vamos smocar o vidro, guys. Tá, o arte tá pode tá, tá estar aqui, guys, cuidado. Tem no Roberto. Eu olho o Batman. Tem eu renovo no o vidro depois, hein. Do Batman, do clear. Da Batman, clear. fica perto da rampa comigo. Tá em cima da bomba, tá? Tá. Tô voltando, guys. Tá indo cheirar. Tô voltando pra rampa aqui. Cat, hein. Baixa o cat, hein. Vem Vidro. Pode tá subindo o cash Pedro 1. Pedro e bebê. pau morto. Corre, Lato! Foi no morto. Boa. Morri. É seco, velho. É que a gente dá rampa lá na Voltou seco, Dudu. tô correndo. Mas pode ser Alp, tá? Pode ser se cache, um é. guys. Não fez nada. Até na tem esquerda. Vem, Vem, um, Terra aí, tá dentro do terra aí, tá? Bora voltar, bora voltar. Bora voltar, não vale a pena. Se conseguir voltar, eu entro terra. cima da casa, Isso da casa agora. Deixa tudo em T. Esse é o que joga lá embaixo, ele tava muito tempo atrás lá. Terra é meu, terra é meu. Volta pra terra. Tá do caso. Eu vou ficar, tá. Cadê a minha? Boa. Catch, tá catch. guys. Posso molar ele, lá? Pode ir, não. Eu Morreu. Morto. Eu vou pro BB, véi. Aba esquerda, Direito. vou duplo. Era uh -huh. duto. Eu pra plantar, se dá. Duto, duto. Duto de água. 15 segundos. Duto de algo, só, vai plantar, só vai plantar, só vai plantar. Ah. Vou plantar. Plantar Roberto. esquerda. É do... Plantei. Eu vou pegar do duto aqui, guys. Tá, duto é meu, falo. Esquerda é um. Tá, Board. boa. Alguém vai é tá direita, né? Direita é minha. Não vou deixar eu pegar o op. Peraí, ele tava tentando pegar, certeza. Uma cama no fire pra lá. Fez outra bomba. Agora eu falo em farrapo. Cuidado aí. Calma. Vocês. 3, panguei. Terra aborto. Nossa. É. Era o óbvio, lado ó, do lado é do TR1. Vou te a dupla, galera. Vou a dupla. Vamos a Vou guys. o guys. É é tem tem. tem, tem, tem é morto. Tá. Mais um duto, velho. Foi bebê, guys. Bem a frente o bebê. Morreu. BB. bebê. Vai guardar a arma, Vai guardar a arma, guys. Ah, boa. Boa, tá, não botinho do. Caralho, Você deu uma bala do alto, velho, né? que se estourou ele, velho. Entrou, lá. Entrou, lá. Morreu um. Boa, Tem Mais porta. Ei. Como é Vou começar a Bom porta. Bom muito tiro, porta. É é uma casa ah, minha, tá? Aí, tá? Nada bomba. Bombe, bombe, morto. Bombe morto. É a porta que ele quiser. Dá do catcostas. Porta é minha. minha. É é cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat. Cat, cat, oh, cat, meado. É ah, oh, nice! Caralho. caralho! Pô, não tem ninguém, nenhum. Entro, só pode ser que Mas... costas, tá catcostas, velho. Tá. Um fora passando na mira. Abriu na mira, dois. Passado o do secret. Quase um passado secret. Peguei dois. Peguei dois, Gas. Vermelho é meu. Não sei se tem mais. Morto, um morto. Nada, nada, nada. Casa causa não, é. mais. porta outra, uma guardada vermelha. Eu deslotei a porta. Fique de clear. Fora é meu. Rádio. Tô descendo aqui. Fala que ele entra a porta, viu? Gostei dele. Só tem minha miolo aqui. Ah, C4 tá com tudo miolo. Boa, né? Ah, ah tem bom mesmo. Vai ah, lá não morreu mesmo. Não Vi nada, bom. não vi nada fora. Vou já vou smocar pó. porta. Já esmocar, já Ah, já fiz, já Coisa fiz. Outro vai atrás do bomb. Ah, Entrando. Tô muito cego, Tô muito cego. Tô muito cego, Entrando tô tô cego. Cara, casa. Casa, tô casa. Casa dois. Casa mesmo. Bomb. Eu vou rasgar, Porta, Porta, porta. Tem um bomb. Porta. porta, com medo. Cadão, ah, cadão. Ah, cadão, ah, cadão, cadão. Cadão, cadão. Casa, casa casa, casa, dois. casa, casa. Não! do mal. do Nico aí. Vou fazer o want aqui, Martinho. Reporta. Tudo Virei é bem. Mais um. Mais. mais um. Pode mais um. Morto. Cravei. Cravei. É é. Pode ficar fechado. Lamp é nosso. Brincado. Tô mirando você, a porta. Porta é meu, porta -meu. é meu. Aham. Sei lá, vai que tá na terra. Serena. Sobe cat, viu? Tô gravando cat aqui. Né? A gente pode até subir, ele não tem C4 não. Casa, casa. Tá mata, mata, mata, mata, mata, mata. Ah, não, boa. Vou dropar uma flash boa. pra alguém. Boa. Eu vou fazer HE, casa. Eu tá? vou buscar a ah, Eu já vou cair lá, lá dentro. Fiz <risos> aqui em cima do galpão. Pro porta. o casa, casa, casa, casa. Mais casa. porta. Uma porta. Eu vai, vai, vai. Dois dois, outro é. e tô indo, velho. Vai, vai, vai. Dois, morto. Dois. Bombe, bombe. Morto. Mais um, mais um drop. Tripla, tripla. Tripla. 1x1. Um Não! Nice! Boa. Boa. O último me, não, me último me não. Me jazda, não. Meu fim. Falta 100 caindo. <risos> Pelei. X-Smoke aqui. Cargo. Noco da casa. Outra porta, galera. Porta. Vem Vai na porta. Rádio, 3x. 4 4 4 Não, 3x. 3 casa. Tô descendo o dudo aqui, velho. Pera aí. Vamos ter uma descer tem mais, tem mais. Tô parado ainda. Baixo do cat é meu. Tô no Baixo do cat 1, rasgou. Um duto, desceu. Subiu no cat 1, véi. Dois cat. Vou subir o duto, véi. Cat morto, mais um cat rasgou. E o duto, costa, costa!